Cá estamos nós no Turoférico de Lisboa Eu e o meu companheiro Kevin Filho de muitas aventuras malucas deste pai vamos, vamos iniciar o percurso Não sei quando Ponto para esta gama daquele lado E um Kevin aqui alucinante À espera de ver que isto está a bandear muito Olha aqui as cadeiras Estou bem perfeitamente seguro Ainda tem que acabar muito bem de fugirmos, se for a coisa. É. Relaxar. A porta está aberta para podermos fugir. Quando quisermos ir lá de cima. A porta ainda fecha para de não vão para lá. Não tenham medo que a gente... Estamos... Está-se a fechar. E agora? Não tem música de fundo, não. Vai. Se você arrancar com o tudo. Vamos lá, ver o que é que se passa para aquele lado. Ah, está a acelerar. Qual é que vai ser elas? Ui! Yeah. Baneia tanto isto. Isto também se aqui nos dentro de água, não foi mal, estão a ver? Se aqui nos entra d'água, quando vais ter a gama, onde é que vamos entrar na água? Não! Primeiro ainda! Ainda estás uma porrada aí nisso! Ah, tu estás a ver ao contrário, tem que ir para este lado, que é para ver melhor também. Ah, assim outra coisa, Estava de costas. Vou botar de aí Antes de assim, filmar. Pô, de uma musiquinha de fundo. Meu Deus. Ele aqui quase menos a turma. estou não é que é um. Não mete medo. É é? É. o dobro experiência. Olha aqui, eu que Não, lá à frente vou atrás. A sim, acelerado, mas tem uma distância diferente. por si nadie le te de aquí o por Desta cozinha, desta coisa, não. Deixa abrir esta cozinha para respirar, se calhar. Aquela vai lá aberta. É, tem, está. Feita. Pode, pode, não. E abre lá isso que é para a gente conseguir fazer qualquer coisa. Vocês é se sempre... abrir? Não. Pronto, mas já. Desculpa, deste magnífico da paisagem. Ama, um, filho de Jesus. live para Pode ir, Estou assim da brinquedade, não nada, né? é? ainda da brinquedade. Vamos lá. segundo o agora, para lá, hein, aí. E voltamos à emissão. Diretamente do Parque das Nações. Kevin Almas e Paulo Almas estão aqui em perigo iminente neste terférico que a cabana para todo o lado e a porta vai-se fechar e agora meus amigos que é que vai acontecer e nos esperávamos ali vamos passar a segunda volta, neste momento vamos em direção à ponte de Vasco da Gama. Aqui. Ah, É, ficar com uma recordação? Ah, trabalhava aqui. Sim, trabalhar ali. Ah, é, tá. É. Eu se mais uns trocados. Tirar fotos. É. Para poder voltar para o Brasil. Olha ali, tanto bem. ah? Deve ser para poder voltar para o Brasil. Que é? Era brasileiro? Parecia si que era. né? o não que me no tema que pronuncio. Um um, assim, já conhece aqui algumas coisas, Daqui aqui é o cenário, aqui é aonde? Ah, aqui é o acinário. é coisa, hein? É. Sim. É, foi aqui deste lado, estás a ver a parte de trás, não ah. okay. Aí está a chover. ah, uns peguinhas só. Deep Park... Deep Não, aquela é de uma ilha. Aquela é de mongólia. Indonésia. Ah. Não. É só isso. Não Mas vez a segunda, a segunda, não é também pode ser considerada ou não? O quê? Cadeste de Ah, sim, aqui no... Onde é que andaste outra vez? Acho que era no Gibraltar. Andámos? Fomos para cima do de não foi? Sim. Ah pois foi, o de ferro que foi. Sacola. Ouve Quem? Até pudeste bebida chinesa? Quem? Até pudeste bebida chinesa? É bastante É O a primeira filmagem, com mais de um minuto quase. Passar três dias, pai. A tu me, -me o que é que é? Está, está mais abatido. Senão... Para já, mas tipo, filme O que é este, que é fazer? Então, com isto. O meio tipo de filme é, é filmar as, as profissões das pessoas e pessoas a, a comer uma comida estranha e não sei a quem. É isso o tipo de filme é que quer é fazer. Ah, Não é, é os filmes assim, não é, os filmes da minha Acho. E há ali pessoas ali a apanharem-se. Ah? ah. É, aqui deixa lá, levanta lá e vê lá a ver. Puxa. Estás a ver aqui? Estão, ah. mas isso são estatutos. Um é, melhor. Eu... Estatutos quer dizer por onde, senão... minha luz, É, minhas luzes, é. Depois vais pôr uma musiquinha, não é? É claro, vai é, claro. ser é uma é... ridícula. Principalmente a tua, não é? Depois corta o som disto. Vibela. Só deixa só a parte de entrada e desida, as coisas me falam. É, pôr né? uma musiquinha, tá? musiquinha. É, porque eu estou com a conversa. Há já... dois namorados ali, agarrados ali é. a Berembar, ali de Cabanguinho. Aonde? Ah, Todos os filhos, ali embaixo. Ah. É, não desfixe, tá não é, é. é. é. é. então se não que para a pumar, eu estaria todos os dois. Não, não a a um e falou fiz é uma cara idiota <laughs> eu acho que uh, oh, oh, uh, mm, o o master aquele que, que faziam comida aqui quer é? que é, que é? que uh, uh, tipo que faziam comida uh, ali do lado ou ali ou de outro coisa e e, do, do, do, do é sim de, de, de depois dos rádios acho que ficavam comendo no teférico, não sei vai ah. há ah, por ter uma mesazinha mas quiseres? Sei lá hum, não, Isto também é com esta velocidade alucinante que tu depois né? não, não é? É isto Está a É o que há, é o que há É o que há, é o que há Não sei, não sei o que é, como é que o número está a dizer não né? é? lado da máquina, na máquina está os muros. eu. para contar aqui do lado máquina. Do lado direito da máquina. isso? é para oito ou Ah, de lá, não. Pois já se isso. Pois é, para Pois é, para Para aí, para aí. Quanto é que foi isso? Hum? É? Fui, não é? 16, 17, acabou-se a viagem. Espero que tenham gostado aqui das filmagens do Almas Adventures e Kevin, seu fiel companheiro, Kevin Adventures. É legal por ser Olha, já abrimos, não podemos cheir ainda. Muito obrigado por assistir e até breve e inscreva o canal.